Aqui, muito parecidas e até correlatas. Então, já no dispositivo do voto, eu vou antecipar, com essas considerações em consonância com o parecer ministerial, só divergindo na, no dispositivo final, quando, quanto da, do cumprimento da decisão. Tá? Então, nesse caso que eu conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença E. Caçar os diplomas de todos os candidatos a vereador que registraram candidatura pelo Partido Progressista, PP, nas eleições de 2020, beneficiados pela fraude, desconstituindo os mandatos, mandatos de Gilberto Scleves e Idamásio Barbosa do Nascimento vereadores eleitos pelo Partido Progressista PP. Ainda, declarar a anulidade dos votos conferidos ao Partido Progressista, determinando-se a recontagem e novo cálculo do quociente eleitoral, pois desde a origem são viciados, devendo proceder à recontagem total com novo cálculo do quociente eleitoral a fim de se reajustarem as cadeiras das câmaras da câmara municipal de vereadores do município de Carlinda e de acordo com os votos válidos remanescentes.